Saiu, saiu. É esse. Tá acontecendo? Por que, que a tela tá bugada, meu Deus? Tá acontecendo. Tela bugou. Não quer, não quer ficar full screen. Ficou full screen. Professor assada, professor Arturo! Meu Deus, esses professores são muito bonitos! Que isso? Que gráfico é esse? Pokémon. Meu Deus! Um Pokémon novo! Cara, eu acho que esse Pikachu não tá bem não, hein. Os iniciais. As roupinhas, cara. Fletch. Vai ter um Anfarious. Um Pokémon estranho. Vários Pokémon pequenininhos até agora. Pokémon Porquinho! Eu quero esse Pokémon Porquinho. Preciso desse Pokémon Porquinho hoje. Não acredito. Tiranitar confirmado. Venonete. Teremos Venonete de volta ao jogo. Tragonal, Gengarzão, Gengarzeira, Flame. Não tô acreditando nesse trailer. Já acabou? Não acabou. Dois minutos. Falta um minuto de, de pura alegria. Ai meu Deus, os lendários. Fuck, mano. Caralho. Mano, eles são bizarros. Nossa, os lendários são muito brabos. Eu curti muito o lendário do, do Violet. Ele é meio robô, meio virtual, cara. Tinha data de lançamento, não vi. 18 de novembro. Que isso? Que trailer foi esse? Não apresentou muitas coisas, mas mostraram uns pokémons novos, hein? Queria eu que fosse esse gráfico aí, mas tá valendo. Será, será que não vai ser esse gráfico? Acho que vai ser assim, hein? Porque tá, tá muito detalhado. Tem uma área aberta. Cara, eu, eu sei que eu nem prestei atenção no trailer direito, tá ligado? As paradas não entraram na minha cabeça. Cara, os professores estão muito sensuais, tá ligado? Os iniciais. Então. Ainda tá meio que... Que pixelado, né? Mas... Pô, oh, dá pra ver uma melhora absurda nos modelos do Pokémon. Caraca, eu achei que fosse um braço mecânico. Mano... Olha esse Pokémon. A, a unha dele. Cara, ele deve se transformar num bagulho muito foda. Mas voltando, esse Pikachu não tá bem não, hein? Será que ela é a rival? Mano, foi coco, foi coco mandando mandando os golpes. ele aparecendo ali. Pô, a batalha tá aparecendo. Tá aparecendo a batalha do Legend Arceus, hein? Tá aparecendo, não tem transição, cara. É o é o mapa onde eles estão, tá ligado? The power of science is amazing. Cara, esse Pokémon aí tá com cara de ser mó tecnológico, né, pelo pelo lendário. Se você Vai dar pra jogar online com os amigos. Não tô acreditando. Se você se conectar com seus amigos, vocês podem ir juntos em aventuras e pode ter até quatro pessoas ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Finalmente vai dar pra jogar online. Não tô acreditando. Isso daqui são, são players. Eu achei que fossem personagens. São players. A galera vai poder jogar online. Mano, oh, no Pokémonzinho Limão. Cara, tá muito bonito. Mano, esse porquinho, cara. Que porquinho lindo. Caraca. Calma que várias coisas aconteceram. Porquinho saindo. Beleza. Olha... Olha o layout, cara. Nossa. A energia do Quax ele fica aqui embaixo e a energia do Pokémon Selvagem fica em cima dele. Eu nem vi na parte lá da batalha se. Como é que fica a energia? Nossa, que doideira. Eu acho que naquela hora não apareceu, né? Calma aí, que isso é importante. Ele mandou o golpe. Fez uma animaçãozinha ali. Não tem aquela parada do Legend of né? Que o Pokémon vai lá na frente, bate e volta. A galera tinha elogiado bastante isso. Mano, olha essa treinadora, cara. MC Pacotinha 2022. Olha. Caraca, a roupa tá muito maneirinha. Nossa, isso daqui vai ser tipo um centro Pokémon? Doideira. Porque aqui tá aparecendo centro Pokémon, o PokéShop, e... talvez a parte que você... você troca o nome dos Pokémons, faz o PokéJob. Ou então deve ser parte de batalha online. Porque se você entra no lobby com seus amigos, não vai precisar se conectar, né? No centro Pokémon pra batalhar. Que isso? O que, que aconteceu? Ele trocou! Isso é uma troca. Mano, Venonete, cara. Que saudade que eu tava do Venonete. O estádio. Caraca, não tô conseguindo parar, é muito rápido. Pronto. Isso é um estádio? Tá parecendo, né? Tem flores aqui. Pô, mano. E essas flores aqui parecem muito as flores do caminho do Estão na Estão mesma, nas mesmas cores. Nossa, que maravilhoso. I, maravilhoso a análise da unha, <risos> falando do gráfico. Ah, tá, do gráfico dos lendários. Porque os lendários estão em 1080p, né? Absurdo. Agora, mano, eu me amarrei nos lendários, falando sério. Eles são bem imponentes, tá ligado? E eu tava com medo do lendário influenciar a minha escolha, porque eu quero o Violet. Pelo visto, vai ser o Violet mesmo. Mano, olha esse Pokémon, cara. Ele parece um foguete. Que doideira. porra mas esse daqui tá muito brabo também. Tá muito maneiro. Aí aqui aparece, né? Not Actual Game Footage no... Quando apareciam os Ashen e os Amazenta, apareciam isso também. Esse daqui é mais carismático, né? Esse daqui é bem robozão mesmo. Mas o olho dele tá muito brabo. Caraca, essa vai ser a capa dos jogos? Porque essas capas estão muito bonitas. Muito bonitas. Caraca, mano. Ele tem um pneu no peito. É a capa. Que foda. Lançamento mundial dia 18 de novembro. Já tá em pré-order. Mano, o que eu vou pegar desse jogo não vai ser brincadeira. Esse trailer foi bem mais sequinho do que o do... do que o dos Ashen dos Amazenta, tá ligado? surge em Shield. Foi bem mais tranquilo Mano, eu tô meio que em choque O que, que as pessoas estão falando na internet?